Olá, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre produtos de cabelo e, de novo, é um testando ou primeiras impressões sobre a linha Detox, terapia da Monange. Eu comprei o shampoo e o condicionador para testar. Eu já tô usando há alguns dias, então eu já tenho uma opinião sobre eles e eu vim compartilhar hoje com vocês o que, que eu tô achando. Pra começar, essa aqui é uma das linhas novas que faz parte dessa nova identidade da Monange. Eu nunca tinha usado nada de cabelo da Monange. vocês sabem que o meu isodorante favorito da vida é deles. É o de lavanda, flor de lavanda. E decidi dar uma chance, já que eu vi na internet, estava todo mundo falando bem da marca. E esse aqui é a linha Detox -Terapia, que tem menta, gengibre e capim-limão. Ela diz ter ação antipoluição. E eu tava olhando no site que eles falam algo sobre devolver a beleza natural dos fios e fazer com que você... Olhe para eles com mais amor, com mais carinho, blá, blá, blá. Tinha toda uma pegada sentimental também. Então, eu achei interessante, achei bonitinho. Segundo a marca, a linha Detox terapia conta com ingredientes naturais e ativos antioxidantes. Equilibra a oleosidade, desintoxicando os fios e restaurando a beleza natural dos cabelos. Eu tava dando uma olhada no site e eles estavam falando que essa linha, além de tudo, ela tem essa ação antipoluição que dá uma suavizada nas agressões externas. Ela também fala que equilibra a oleosidade natural do cabelo. Então, eu amei essa parte, porque vocês sabem que meu cabelo é bem oleoso. E diz aqui atrás que ela restaura a beleza natural dos fios, tem ativos antioxidantes, uh, suaviza as agressões externas, nutre até a segunda camada e mantém os cabelos livres de sal. Eu pesquisei na internet pra ver esse lance do sal, porque eu, vi, eu vejo bastante produtos de cabelo que são mais acessíveis, que dizem que não tem sal, que são livres de sal, sem, so, sem sódio, e aí, eu descobri que o sal só serve para engrossar o produto, ele não faz nada no cabelo, ele não fica no fio. Então, é uma informação irrelevante, na verdade. Mas eu vejo bastante produto falando que é sem sal, fórmula no nova, fórmula sem sal. E, na verdade, o sal só encorpa o produto em si, ele não serve para tratar o cabelo. E eles têm os dois 325 ml, eu paguei em média... R$9,00 cada um, 8,90 por aí. Eu comprei os meus na Panvel. Vamos falar sobre o shampoo. Ele é um shampoo transparente, mas ele não deixa o cabelo espigado com aquele aspecto de bagaço. Ele limpa na medida certa, o cabelo fica realmente soltinho, a raiz realmente fica mais leve. Mas não fica aquela coisa assim extremamente ressecada, não chega a agredir o fio. Então, eu acho que ele é bem tranquilo para quem tem o fio um pouco menos oleoso. Ele não é uma linha específica para cabelo oleoso. Ele ajuda a equilibrar, porque ele, de fato, não seca a raiz. Ele deixa o cabelo com aparência de hidratado. Como se tu tivesse feito uma hidratação, uma reconstrução. E deixa o cabelo tratado, com aquela aparência tratada. Ele é bem grossinho, ele rende bastante. Com um punhado, eu consigo lavar a cabeça inteira. Não esquecendo que shampoo não vai no comprimento. Então, eu consigo lavar o couro cabeludo inteirinho Só com uma pegada. E isso pra mim é sensacional. Faz com que o produto dure muito mais. Eu já tô usando. Vai fazer 15 dias. E eu não cheguei na metade ainda do produto. Então eu acredito que ele vai durar o um mês inteiro tranquilamente. O que é um super custo-benefício. O condicionador tem tudo o que eu amo. Ele é bem grossinho. Ele desembaraça super bem os fios. Deixa os fios mais alinhados. Ele de fato dá uma desmaiadinha assim. O, fio, o cabelo fica mais gostoso mesmo. E ele deixa um perfume em... O perfume do shampoo também é muito bom, mas o perfume que fica nas pontas, gente, é sensacional e dura bastante. Principalmente porque, como tá muito calor aqui, eu lavo o cabelo, eu espero ele secar. Quando ele seca, eu já prendo no coque. E aí, quando eu solto o coque, gente, o cabelo exala o perfume e é muito bom. Então, eu tô... Amando a experiência com esse condicionador. Ele também rende bastante com uma moedinha no centro da mão. Tu consegue espalhar no fio inteiro, desembaraçar tudinho. E ele também, assim como o shampoo, tem a menta, o gengibre, o capim e limão. Ele também tem reação antipoluição e também promete restaurar a beleza natural dos fios, suavizar as agressões e equilibrar a oleosidade. Então, eles são muito bons. Eu tô muito surpresa, porque eu não esperava que dois produtos assim tão baratinhos fossem me surpreender tanto e fossem ser tão melhores do que alguns produtos caros que eu já testei. Então, vale muito, muito, muito a pena. Eu quero muito testar a linha Boost também, que eu já ouvi falar em super dela. E... Com certeza vai aparecer aqui no canal em breve, porque eu me apaixonei por esses produtos. A única coisa que eu queria deles é que tivesse também a máscara. Eu acho que ia ser interessante ter uma máscara com esses princípios de deixar o cabelo mais equilibrado e dar uma reconstruidinha. Então, super gostaria de ter uma máscara dessa linha, mas não tem, ele realmente é só shampoo e condicionador. Ambos os produtos dizem aqui na frente que são liberados, mas eles são liberados apenas de silicone e são livres de parabenos. Então, eu gostei bastante com certeza eu vou dar chance para outros produtos da marca. Se tu tem algum produto favorito da Monange e quer me indicar, comenta aqui embaixo para mim que eu vou adorar saber e eu vou dar uma chance para ele. E se tu gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal que me ajuda muito, muito, muito. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até! Tchau!